E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Tempo instável, frente fria chegou, anunciávamos anteontem, e ontem ela provocou chuva forte em vários lugares, no litoral também, em parte da faixa leste como um todo, até a capital, Grande São Paulo, Vales e interior, com chuvas fortes também em alguns momentos. Temperaturas cairão um pouco nas próximas 24 horas, nas marcas máximas, mais nas mínimas. Portanto, preparem o agasalho. A gente vai ter de se agasalhar e colocar já uma blusa durante o dia, porque depois da tarde vamos sentir a umidade vindo e incomodando. Portanto, é tempo instável pela frente, temperaturas 23 graus no litoral, na capital 20 a 22 e no interior do estado 24 a 26 graus. Prepare aí o guarda-chuva hoje, mas vai melhorar o tempo no fim de semana. O que vai pegar é o frio. Um abraço a todos. O aumento do tempo.